E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Otitia, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, trago uma evolução para vocês aqui no 10.5. Se você quiser entrar o link está na descrição, se você for novo aqui no meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação para estar tá notificando todos os vídeos que chegam aí para você, beleza, mano? Então, galera, hoje eu quero trazer uma evolução aqui, uma evolução básica, já vou falar logo no início. Não é evolução que você... A ficar fodão a evolução simples que eu peguei o, o, os, os itens no evento limitado e assim vou estar fazendo a evolução. Se você quer um salve, você pede aí nos comentários que no próximo vídeo, no final, eu posso dar um salve lá para vocês e me fala o que, que eu posso querer evoluir nessa conta aqui, beleza? Ô, oh, do azar, a hora que eu começo a gravar, passo um avião, mano. vamos esperar aí, né? E também, né, aviãozinho? Oxi, tô doido, mas beleza, né? tá? Foi embora, agora quer ver como fazer aquela evolução. Pra quem não sabe, mano, isso aqui é o O link tá na descrição, galera. É só entrar. Começa o pano aqui, a montaria. Se vocês curtem vídeo aqui, mano, deixa o like, galera. Eu quero muito likes. Eu pedi 250 likes no último vídeo. Pelo menos assim que a galera não tão curtindo muito Dedetanguza. Me fala um aí que eu posso gravar que vocês vão curtir. E, tipo assim, eu posso fazer uma edição até diferenciada, beleza? Pra quem não tiver condição, vira membro aí no canal, mano. Que vai estar tá ajudando o canal a evoluir aí, beleza? Me dá esse presente de Natal aí, beleza? Que eu vou trazer aqui umas para vocês de Natal aí vamos lá o aqui no primeiro primeiro montaria né que é o cavalo branco depois a gente vai pro eu já, acho que é de Javari e aqui nesse DD Tank 10.5 eu vou querer fazer muito vídeo para vocês galera porque eu vejo aí que vocês gostam que eu gravo evolução eu gosto que eu mostro dicas para vocês tudo mais então eu também eu vou criar um grupo no WhatsApp vocês apoiam essa ideia não mano, não vou falar para vocês apoiar essa ideia não na descrição desse vídeo vai estar o link lá do grupo quem tiver celular, quem tiver WhatsApp, quiser entrar entra lá que nós conversa, se tiver dúvida, alguma coisa assim fica zoando lá também, eu posto alguns memes lá e quando tiver vídeo eu já vou avisar por lá também realmente eu fazer isso aí, dava muito certo então vamos continuar fazendo isso aí o grupinho do WhatsApp, também é bom que a gente tem uma interação melhor lá que agora tem tenho um celular um pouquinho é melhor dá pra gente fazer muita coisa Passou dois níveis, né, mano? Que foi o Richa Vavie e o Lobo Mágico. Tá indo, né? Vamos, vou ir, vamos ver quantos que... 5 mil piro de montaria dá pra upar. Eu acho que chega só... Vai chegar na vassoura, pelo menos. Ela, é, vai chegar na vassoura, eu acho. chegar na vassoura, acaba. Daí você vai ter de, de... É, colocar cupom ou fazer batalha. 40k por vitória, 30 É... 20k derrota Aqui nesse DD Tank. Se quiser que eu grave em outro DD Tank, só comenta aí nos, é, nos comentários. Aí de boa, a gente vai escrever outros vídeos aí, em outros DD Tank. Tudo certo? Depende do comentário de vocês, a quantidade de likes, né, mano? compartilha esse vídeo. Eu sei que o hype de DD Tank não é tão grande, mas de DD Tank Pirata, imagino que seja. Tem vídeo aí no canal que tem um mês já tá com 3k de view. Muita gente comentando e tal. Se você é um cara desconhecido gangar, não se inscreve, por favor, mano. Pra dar uma moral aí. É, Falei pra vocês? Chegou tipo, na vassoura. E aí, eu vou ir devagarzinho. Aqui, ó. Deixa eu fazer, pra não upar tanto. Vem cá. Divide por 20. Volta aqui. E usa. O 20, vamos ver que nível que eu consigo. Nível 29. Mas esse não era o nível que eu tava querendo, não. Um Nível um pouquinho mais alto. E. Vamos usar esse XP todo aqui. Depois, não, né, se vira depois. Vou roubar a pontinha. 75 XP. Porção de XP, né? Nível máximo, vamos ver. Ó, consegui nível 37 aqui. Tá bom. A gente upa a no máximo para poder querer fazer as coisas. Porque eu é libera quando você é o máximo. Vou ver essas pedras aqui beleza cartas eu abri as cartas mas foi offline ou não sei se foi no último videozinho imagino que seja offline ó como que as cartas ah pode crer Ah, moleque mudou muita coisa mano na moral, velho, eu quis me adaptar de tudo aqui, galera. Eu sabia disso aqui. Deus nome pra gente aprender. Top, hein? Mas agora, como que a gente faz pra ativar igual antigamente? Eu não. Agora não tem noção. E a gente vai ir quiser depois mas aí eu dizer, mudou as cartas aqui mano eu nem sabia disso é legal agora o As fugura ver aqui já tem dois já foi ativar é, deixa ativadinha de boa Vou o tempo O que dá para upar aqui? Eu vou parecer essa evolução, beleza? É a evolução de início, beleza? É tudo começo aí. Não é é evolução super foda, beleza? Galera? É evoluçãozinha simples Que garanto que vai ser legal Porque a gente tá o devagarzinho, né mano? Mostrando para vocês aí eu Vou pesquisar mais sobre essas cartas aqui pra poder mostrar para vocês Dicas e tal, eu gostei muito pelo design das cartas, do, as coisas, né, mano? Eu tenho que pelo menos estar tá evoluindo. E vamos gravar nessa né, versão atual que tá tendo, e assim a gente vai vendo aí. Se você joga 337, evol... é, essa versão deve ter chegado lá já, 10.5. Você conhece mais sobre essas cartas aqui? Quiser me dar uma dica nos comentários, fica à vontade para poder comentar e me ajudar. Beleza? Não se esquece também galera de ver o um anúncio aí mano não pula o anúncio se você vê um anúncio aí que te interessa baixa beleza e pra ajudar o canal porque tá bem complicado aqui e... ok pato, então vocês me perdoam e eu já tô com 19 mil de fc não é uma grande coisa, mas. No início tá bom. Pra você que tem um corpo meio ruim, se você quiser fazer o download da. Aqui é só baixar, ó. No navegador, beleza? Mas momento eu não quero. É então... isso aqui mesmo. Aqui é. Não sei o que acontece com as cartas. Para esperar as coisas meio bugadas, então você tem que vir cá e fazer isso. o que eu tô fazendo aqui agora. Hum, hum. Vamos aqui na montaria galera é, tudo que eu vou fazendo aqui mano vou deixar para gravar para vocês eu não vou fazer live porque essas lives que eu fiz afetou muito o canal De dar um corte aqui no vídeo para poder ver o que está acontecendo aqui. <risos> Enfim, tá dando? Não, tentar não. Vamos pôr o Totem. Um Totem. Ah, agora tem. ó, de Totem insuficientes. Vai custar pra você 50 para subir de nível. Você deseja, deseja é continuar? Eu desejo sim o pai. Enquanto isso, eu coloco uma musiquinha aqui. E é isso. Like giving to the lesser fire. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. É isso, né, galera? Consegui pegar nível 11 aqui no top, Com Ficou 22 mil de FC. Tá bom, vou devagarzinho. Pois no próximo vídeo eu já vou upar mais coisas aqui pra vocês. Esse frito de luta eu vou upar offline. Não necessidade de upar agora. Algumas coisas eu vou ajeitar offline aqui. É só o começo, beleza, mano? Igual eu falei pra vocês, não ia ser uma evolução tão foda assim Porque eu não tenho os itens que fazer uma evolução assim Mas eu vou fazer PVP, vou fazer umas coisinhas aqui pra poder colocar mais doce no próximo vídeo e que é melhor pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu e assistiu até aqui Deixa o like, comenta um Se for novo se inscreve né mano, ativa o sininho de notificação Também se me segue nas redes sociais não se esquece também de entrar aqui no me adicionar isso, senhor Titi. Salto, só deixar aí, indica também dá, é só falar que vou ficar só dica e vou usar aqui para poder upar minha conta. É isso né, mano? Não existe é tem mais evento limitado aqui. Não tem. Tamo junto,